Ô, Romildo, como é que tá? E a saúde? Vai, vai, vai capengando, né? Vai capengando. Você tá igual o cara falando, tá remando, né? É, Nós estamos remando. Uh -huh. Você já me deu seis infartos. Ó, mas então você é campeão. Quase morri. É. E tá, tá vivo ainda. Graças a Deus, tá vivo. É, graças a Deus. E aqui você está no, no, no, no posto de serviço, né? É. Não está trabalhando, mas está trabalhando. Ah, é verdade. A sua presença aqui já é... é verdade. Graças Dá razão Deus. ao trabalho. É graças a Deus. Né? 66 anos? 66 anos? 63. 63 anos. 63 anos. É. Romildo do Ferro Velho. Mas é conhecido da propaganda, como é que é? Romildo do... Romildo Ferro Velho. Romildo Ferro Velho. É. Ei, Romildo, você tem uma história bonita, viu? Trabalhou demais, né? Graças a Deus. Agora você está deixando um pouco para os filhos trabalhar, deixar né? Deixar para eles, né? Você tem que trabalhar também. Eu também, mas estou deixando mais para eles, né? É. Aqui você reduziu muito o seu serviço, né? Reduzi. Porque você não mexe com papelão? Não, papelão não. É só... Só pessoa ferro velho, ilumina, as coisas... velha é. velho, fogão velho... E os meninos é que andam com os caminhões aí, catando mais pra ajudar, é, né? Aham. Cada um montou o ferro velho deles. O Fabinho tá, tá onde? O Fabinho tá lá perto do UPA, lá em cima. Aquele é terreno lá de, é dele, lá de vocês? Um lá ele comprou, um comprou. ele alugou. Alugou? É grande lá, né? Grande. já começou grande, né? Já começou grande, né? Você começou não tinha nada, né, Rovio? Não. Comecei com um saco nas costas é. e um carrinho de mão, depois a carroça com cavalo. Depois, até você conseguir a carroça, você já tinha dado Ixi. umas boas pernadas na As Franca. Boas pernada na vida. É. Você sempre morou para esse lado de cá, Romildo? Morei lá na Santa Cruz. Na Santa Cruz? É. Depois vim de para cá. O, o Fernando trabalhou junto com você um tempo? Trabalhou. Ele é mais velho ou mais novo que você? Ele é mais novo que né? É mais novo, né? Mas ele começou junto com você? Não, eu, come... eu comecei, né? Aí ia ir... montou um ferro velho lá em... Santo Maggiardino e esse daí, Aí vocês. Aí depois ele veio pra cá? Não, ele ficou lá na Santa Cruz, né? É. Companheirão eu, ele, né? E eu vim pra cá. Companheirão ele, né? Ele. Ô, Romildo, se quiser chegar mais perto aqui, pode chegar, não tem problema não. Tem encostar no carro. Romildo, ele, ele especializou mais com grade, é. com portão, né? É. Uhum. janela. É. E... Mas ele pegou o início dele foi com você, quando ele veio de Tirapônia. Foi. É São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino. É. Você é natural de onde mesmo? Eu, eu, eu sou na, é, nascido lá na Santa Cruz. Nasci em 13 de outubro de 1958, lá em Santa Cruz. Como que chamava seu pai, Romildo? Eurípides Vilar. E a sua mãe? Maria Uteira Garcia Vilar. Uteira? Uteira. O... Você conheceu o irmão do seu pai, Romildo? Quem é que era o irmão desse, seus tios? Conheci. Como que se chamava? Como chamava Zé Vilar, vendia frango na feira. Zé Vilar? É. O outro é Zezinho Vilar, tem a tia Rita, né, tia Rita Vilar, Tio Roberto Vilar, que era irmão do meu pai. Irmão do seu pai. É. irmão da sua mãe? Irmão do, da minha mãe também, isso sim. Bom, tudo bem. O Ronaldo? Sim. Eu tô aqui tirando a história do, do Romildo, ele tá contando da família dele. Você não conhece, é. Você espera o... Entra aqui que você entra na história, aqui, ó, rapaz. É aqui, ó. E, e a sua mãe, Romildo? Como é que é chamava? Maria Utreira Garcia Vilar. Maria Utreira Garcia Vilar. E irmãos dela, Silvio? Segundo Utreira, Simão Utreira, Antônio Utreira... O segundo morava ali na, perto da igreja de Santa Rita, montou um, um armazém, né? Toca, tocava roça e veio pra cidade. Veio... Ali na Santa Rita era terra, né? Era Quando... terra. Tudo chão. Tudo chão? Tudo chão. A, a, a, ali na Ângela Rosa era, era tudo eucalipto ali naquela época? Era tudo mato, né? Mato, né? Se é. Tinha o pasto Já. da Jovita, era tudo mato. Onde que era o pasto da Jovita? Ali perto, aqueles prédios ah. do Magazine Isa lá, para baixo era Jovita. Jovita. Grande, pequeno. Não, pode ser da casa de melhor, né? Que eu corto no meio. O moço vai. Você vai... espera um pouquinho. Aí, ah, o Romildo vai lá então. Depois eu volto a conversar mais com o Romildo. Vai atender o moço aqui. Olha ah, lá o moço lá que, que cortou a nossa conversa aqui. Toda hora tem. Essa companheiro. Aí, o você acabou. Ah, ele trabalha lá. Vamos ver o que vem. Vai. Atendendo. O Romildo, dele passou a vida dele aqui nesse canto, a maior parte, né? Aqui é Pedro. Construiu a família, menino, escola deles. Hoje eles têm, cada um tem um, um depósito grande mais ou ele não dá dando conta que o espaço aqui é pequeno mas hoje eu estou percebendo que está bem, bem limitado aqui já tiraram muita coisa aqui para fizeram limpa